Eu vou falar agora dos três passos para você realizar a sua primeira divulgação. O primeiro é definir exatamente o que você quer divulgar. Né? Se você for muito genérico na sua divulgação, você passa a ser igual a qualquer outro colega que está divulgando o seu consultório, ou que, ou que faz, ou numa revista, ou nas redes sociais ou, enfim, é, ou em qualquer canal de divulgação na rádio. Se você for muito genérico, quando eu digo genérico, eu quero dizer, se você simplesmente fizer uma divulgação, é, consultório da doutora Maria Cristina Souza, por exemplo, né, é, estética, ortodontia, implantes, rua tal, tal, tal, WhatsApp, número tal, né, agende já a sua consulta. Então, isso fica muito igual a qualquer outro dentista, isso não chama atenção de ninguém, tá? Então, primeiro, definir exatamente o que você quer divulgar, principalmente a área que você quer divulgar. Né? Eu vejo muita dificuldade dos colegas em relação a isso. Carla, eu faço várias especialidades dentro do consultório, mas será que a melhor estratégia é divulgar todas as especialidades? Será? Ou será que você deveria pensar em divulgar aquela que ou traz mais resultado financeiro para você? Ou aquela que você gosta mais de fazer? Que você quer atrair mais pacientes daquela área para o seu consultório? Será que não seria mais eficiente? Né? Se você é ortodontista, mas faz implantes também, por exemplo, será que se você começar a divulgar só a ortodontia, né? É, é, com diferentes tipos de publicações, de anúncios, você não acaba se tornando uma pessoa conhecida como a doutora ortodontista ou o doutor ortodontista? Então, eu acredito muito, muito mesmo, que, e é o que eu faço nas minhas clínicas, que se você direciona a sua divulgação para uma área que você quer realmente atrair mais pacientes ali você tem mais sucesso e você se diferencia dos outros dos outros poucos que estão fazendo divulgação